E aí galera, beleza? Aqui é o Jefferson e estamos mais um vídeo para o DM Channel. Bom, no vídeo de hoje nós temos, como vocês podem ver no título, o unboxing de um headset gamer para o canal. Certo? Então, é um investimento que eu estou fazendo, como eu falei, eu preciso de um headset para poder gravar os vídeos de desenvolvimento, né, de programação. E para outras coisas que podem surgir no canal, e às vezes até para gravar o áudio dos próprios vídeos quando eu faço nesse ambiente aqui, certo? Então, uh, não vai ser review agora, né? vamos ter daqui a algum tempo, mas o unboxing com algumas especificações vai ser feito agora, beleza? Então, vamos direto ao ponto, né? e esse está aqui, né? é um da marca oex esta caixa aqui é, Eu analisei muitos é, E como a grande maioria das pessoas sabem é, O headset com USB tem qualidade de som melhor do que o de P2 né? Os conectores do estilo fone mesmo Por, por, por problemas de interferência, certo? E, esse aqui, e eles permitem algum ajuste Esse aqui eu não sei se tem algum software específico ah, Não encontrei nada no site da empresa falando mas nós vamos descobrir colocar ele em funcionamento né? Então eu ainda não abri a caixa né? Vi algumas fotos Eu não sei se esse meu aqui né? Como vocês podem perceber É um modelo novo ou é um modelo antigo Mas eu acredito que seja um modelo novo Porque pelo que eu vi no site Em algumas lojas, tipo a Kabum e algumas outras E algumas reviews A embalagem dele aqui é branca Não é laranja Tá? E o cabo ele não é trançado, nesse caso do meu é cabo trançado, certo? Então acredito que seja um melhoramento por algumas reclamações do pessoal ou por testes que eles tenham feito, certo? Então aqui tá, é o OX né, HS201, né, headset USB Prime e... Bom... Ele é de espuma com aquele, com aquela, não é napa, é o corino, né? Uh, tinham outros modelos com borracha e tal, e aparentemente ele é bem bonito, né? é preto, podia ser alguns detalhes, podia ter sido laranja também, seria bem legal. Uh, tem um ajuste aqui ó, que eu irei mostrar melhor pra vocês, é. que dá pra mutar o volume, aumentar e diminuir o som e... Bloquear o microfone, que também é uma coisa bem importante, né? Às vezes você tá, tem, começa a surgir muito barulho e dá para bloquear o microfone aqui. Bom, algumas especificações técnicas que tem aqui na embalagem. Então. A impedância do alto-falante é de 32 ohms. A sensibilidade do alto-falante é de 101 dB é, decibéis né? para mais ou menos 3. A resposta de frequência é praticamente padrão de todos os fones, de 20 a 20 mil Hz, né? De 20 a 20 kHz, a sensibilidade do microfone é de menos 58 decibéis, mais ou menos 3, então ele tem uma sensibilidade boa, até, mas não é para captar todos os sons do ambiente, é mais o próximo da voz, que é o que eu prefiro, porque uh, no áudio às vezes dá para escutar. Tem muito barulho de caminhão e veículos passando na estrada, né? então isso não é legal para gravação. E a força máxima de 30 mW. Mil, é, Bom, algumas uh, características como diz aqui é conexão via USB, som de alta definição, revestimento do fone acolchoado, ajustável, microfone ajustável e controlador de volume. Então praticamente a maioria dos fones tem isso. Né? Uh, pelo menos os de 50 a assim reais né? no mínimo. Então, esse aqui eu paguei R$99,90, né? uh, Ele era R$102,00, eu tentei um desconto, mas foi o que o cara conseguiu me dar. Uh, e, bom, eu tenho aqui O meu primeiro, digamos, headset eh, De 50 reais, comprado em camelô E que eu usei em um vídeo Em um, não, em alguns vídeos né, de desenvolvimento Ele Mas uma pessoa destruiu isso aqui então, como vocês podem ver, os filtros estão aqui. Aqui ele está todo solto. A, o fone, então, de acordo com a posição, ele funciona. Em outras posições, ele não funciona. Então, foi por isso que eu também resolvi trocar. Né, e comprei um que tivesse qualidade melhor. Né, Para não fazer vídeos com cheado, porque eu também não gosto disso. É muito irritante. Certo? Então, vamos abrir a embalagem. Né, porque eu já estou falando demais aqui. E bom tá aqui a gente não tem muito segredo é só o fone mesmo Vou tirar toda a caixinha né aqui. Então, ele vem aqui dentro e atrás tem o buraquinho que é onde fica o cabo para ficar escondido certo? então aqui está ele certo em relação ao outro as almofadas são menores mas ele é maior É mais curvado, na verdade né? A haste dele aqui Do que esse E esse aqui é, para quem quer saber, da C3 Tech Era bem bom, na verdade Nunca me incomodei com o chiado Mas acabaram estragando ele Então, tu pega ele assim Parece que é frágil O né? ah, um microfone aqui é feito de plástico Mas... Uh... A gente colocando aqui, ele abafa bem o som até, uh, bem macio, deixa eu dar uma ajustada nas hastes aqui, então é bem, abafa bem né, claro ainda dá para ouvir alguma coisa que é útil, porque às vezes alguém tá te chamando, né? mas o microfone é bem ajustável, então vem aqui, fica distante da boca, aqui ó. Como vocês podem ver. O que acaba sendo legal por... Você não ficar com a voz tão gritante na frente do fone. Que é o que acontecia aqui lá, por exemplo. E... O cabo. Né? Bem grosso. Parece bem resistente. Né? Com malha. E o fone aqui. Também é comprido. Aparentemente... 2 metros. E ou em 80, né, que é a média, assim, de muitos. Então... Está aí. Deixa eu ver aqui, é. 1,80m, 2m. E não é tão em cima. Então não fica aparecendo na gravação. A gente fica com ele aqui na... na região do umbigo, mais ou menos. Do abdo... Aqui, abdômen e tal. Então... É confortável. Vamos ver depois de algum tempo de uso, né? Deixa eu tirar aqui que eu não estou ouvindo muita coisa da minha voz. E, então aqui tem a, a logo da empresa, o né? Um cromado com rugosidade. Parece de metal, então é bem interessante. Né? Pra, com certeza vai proteger o fone. Tem essa faixinha branca aqui para dar um detalhe e É isso aí né? Então vai ter uma pausa agora no vídeo Para mim colocar o áudio do computador E nós vamos realmente testar a qualidade desse microfone Desse né? uhum. headset Então beleza pessoal E quem já assistiu até agora Já curte o vídeo Se gostou né Aquele like maroto Se inscreve no canal se ainda não for inscrito Estão faltando dois inscritos para chegarmos a 100% quando chegar a 100 eu vou conseguir pedir uma URL personalizável do canal. Então vai ser melhor para a gente distribuir o canal. E vocês ajudam cada vez mais, certo? É, uma coisa que eu quero comentar é que, como vocês viram, né, eu fiquei 15 dias sem colocar vídeo. Certo? E isso é em decorrência a muito trabalho que está me surgindo. É uma coisa boa, mas acaba me impedindo de fazer vídeos. Então, como eu já comentei várias vezes, quanto mais vocês colaborarem com o canal, seja dando like, compartilhando, se inscrevendo, fazendo doação ou qualquer coisa do gênero, né? Assistindo os vídeos eu também já estou recebendo um pouquinho, mínima coisa, do YouTube pro, pelos anúncios, mas que conforme o canal for crescendo e vocês forem ajudando cada vez mais, eu posso diminuir uma, um pouco dos meus serviços e focar no canal, que é uma coisa que eu realmente gosto passando para vocês meu conhecimento eu tenho vários projetos interessantes só que demanda um tempo e como eu disse eu tenho muito serviço então fica difícil de estar tá fazendo isso mas então a minha mensagem era isso e agora a gente vai para parte de teste beleza Até agora então galera estamos de volta aqui né? e vamos testar ocorreu um imprevisto me atrasei um pouco para continuar o vídeo mas vamos lá então Conectando aqui no USB. Pra mim vai sobrar bastante agora, porque eu vou botar no frontal, mas eu vou usar na parte de trás. Tá, configurando o dispositivo, né? E... Então vamos lá. Uh, a partir de agora, vocês vão começar a ouvir o... O som do fone. Né? Então é isso aí pessoal. É, o fone já está gravando. Vocês estão ouvindo a voz dele. Né? Então não sei como está a qualidade ainda. Mas espero que seja bem boa. Certo? Então uh, eu vou colocar mais aqui para cima. Né? Para a gente ver se tem diferença. Uh, aqui mais próximo da boca. Então uh, vendo a vibração ali no, no gravador. Parece que ele está captando bem a, a minha voz né, aqui, apesar de eu estar tá com a garganta um pouco inflamada, mas é, deve estar tá bem boa a qualidade. Bom, então o áudio é isso aí, é, eu acho que eu vou continuar gravando pelo microfone para a gente ter uma, uma noção e agora eu vou tocar uma música para a gente ver como é que é a qualidade do som. Então voltando aqui pessoal, eu tava com o reprodutor de música aberta e acabou não saindo som. Mas vamos lá. Então, o volume tá em 30% no computador, né? mas tá bem alto, então nós temos o ajuste aqui né, então posso baixar, então tá 30, 30, agora 30 no reprodutor e 30 no, no áudio eu consigo ouvir tranquilo, sabe? Então, assim, eu vou baixar o áudio E para 10 Se eu baixar no reprodutor de música Em 10 não consigo mais ouvir Mas deixar ele em 100 Com 2 de altura já dá para ouvir um volume extremamente bom sabe Então Talvez vocês estejam ouvindo Eu vou tirar aqui do, uh, da minha orelha E vou aumentar no máximo o som bom, Vocês podem perceber que tá bem alto Estou falando falante longe pra caramba aqui e dá pra ouvir. E acredito que vocês também estão ouvindo no, no microfone do headset, certo? Então é bem alto. Então, assim, problema de audição, né, de você ouvir, vai ser difícil. Né? Uma coisa ou seja, com ele eu vou ter que deixar em um 40 de 30 a 40. Né? Senão fica muito alto, meu ouvido é bem sensível. Então eu consigo escutar as coisas muito bem. E por esse motivo eu não preciso de volume alto, certo? Então deixa eu parar a música aqui. E. Então, eu vou parar a gravação pelo microfone para nós terminarmos o teste aqui. o teste aqui. Beleza? Então é isso aí, pessoal. É... Como eu disse no começo, a review não vai ser feita agora, né? Uh, primeiro eu vou fazer alguns testes ele é um pouco mais pesado que o outro, mas é por causa da qualidade dos alto-falantes e essa proteção aqui, porque a parte do fone, essa parte metálica aqui, até que é bem resistente né? e ele fica bem confortável na orelha, não está incomodando vamos ver uh, depois de algumas horas de uso né? porque muitos fones é a partir da meia hora, uma hora, que começa a talvez dar alguma incomodação né eu só achei que a espuma para o tamanho da, do meu ouvido é um pouco pequena, mas talvez seja um pouco de ajuste, né? Ele é um fone bonito, discreto e uh, vamos ver como que vai sair a, a qualidade né? aí do áudio. Então é isso aí. Uh, perdi a conexão com o... Uh, eu tinha perdido a conexão com o celular, mas agora voltou. Então é isso aí, pessoal. Uh, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem nos comentários alguma coisa que vocês querem queiram saber. Uh, a única informação que eu não passei é... Eu comprei em loja física mesmo. Eu consultei muitos pela internet. Tem algumas lojas. Né, uma só, na verdade. Eu acho que era Saraiva, se não me engano. Estava 50 e alguma coisa. Com frete, ele iria para 70. Ia, ia dar um pouco menos. Porém, ia demorar para chegar. E nas outras lojas, na na Kabum, na Pichal, na maioria delas estava uh, uh, em torno de 70 80 reais, então com 20 reais de frete para vir aqui para o meu endereço saiu o mesmo preço ou às vezes até mais caro que eu comprar na loja, certo? então eu optei por ele, por, uh, como eu falei, por, pelo fato de ser USB uh, eu não utilizo em, em videogames, até porque eu não tenho, né então minha conexão P2 da frente está estragada, teria que usar de trás, aí é muito longe então, é, optei pela melhor qualidade e pela praticidade, certo? Então é isso aí pessoal, uh, vou dar uma review daqui, em breve, mas é, por enquanto é isso. Então se você não é inscrito no canal, se inscreve, clica em gostei e falou!